O Ministério das Comunicações está implantando um novo sistema para fiscalizar emissoras de todo o país. Hoje, esse acompanhamento é feito principalmente a partir de denúncias. O Ministério é provocado e verifica então a situação da entidade. Agora, isso vai mudar. É o que você confere na reportagem de Adriano Godói. É uma inovação. Técnicos do Ministério das Comunicações e da Anatel vão fiscalizar cerca de 20 mil outorgas são emissoras de rádio e TV de todo o país. O pente fino começou pelas capitais, já passou por Brasília e São Paulo e vai chegar ainda aos outros 25 centros urbanos. Para os municípios do interior, o Minicon decidiu adotar um sistema de sorteios. Vai funcionar assim. A cidade sorteada terá todas as emissoras fiscalizadas. A ideia é selecionar pelo menos um município por região. Os sorteios vão ser feitos a cada dois meses. A partir daí, as emissoras vão ser notificadas e terão de apresentar os documentos exigidos. O Ministério, nesses casos, oficia uh, as emissoras pedindo que elas enviem a programação da véspera, elas são obrigadas a guardar a programação da véspera e uh, informações sobre o seu quadro diretivo. Com, isso, com essas informações, o Ministério faz a análise desse material, eventualmente arquiva o processo, caso não haja nenhum problema, ou abre prazo para a defesa da emissora. Recebida a defesa, o Ministério toma uma decisão e ou sanciona ou arquiva o processo. E aí sempre cabe recurso uh, de uma sanção. O Ministério e a Anatel estão criando mecanismos para intensificar a inspeção das emissoras. O sorteio dos municípios é um deles. O outro é um planejamento da fiscalização. Tudo isso para cumprir uma meta prevista no Plano Plurianual, verificar até 2015 se todas as empresas de radiodifusão do país estão com a situação regularizada. A expectativa é de que esse serviço público seja prestado é, em total consonância com os interesses da sociedade. Né? Para isso, o Ministério precisa verificar, assim como a Anatel, também precisa verificar se aquelas condições colocadas no momento da outorga e dispostas em lei, em regulamento, estão sendo cumpridas. O primeiro sorteio deve ser feito até a metade de setembro. Já quanto às capitais, o Ministério começou a notificar as emissoras das três próximas grandes cidades que vão ser alvo da fiscalização.